Cidade do nosso Deus, seu santo morte. Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje trazendo um tutorial desse louvor aqui, que na minha opinião é um dos que eu mais gosto, que é Grande é o Senhor, tá? Lembro de bons tempos, né? Na Igreja Batista. Quem não sei se vocês conhecem aí, né? Quem estiver assistindo, conhecer a Igreja Batista Monte Calvário. Na Vila Buenos Aires aí, ó? Faz tempo, hein? Bom, e aí, vamos passar esse louvor pra vocês hoje, ok? Tonalidade Lá Maior, tá? E vou passar aqui esse... Pra gente pegar aí e dar uma melhorada nele aí, tá bom? Bom, vamos lá então? Não vai ter introdução, tá? É... Tem uma nova versão do The de Campos agora, porque ele gravou na rua, né? E... E eu peguei dessa versão nova aí, que é a mais recente, tá? Lógico que eu não vou seguir a risca, tá? Porque é algo ao vivo, né? Então sempre tem um improviso. E aí aqui eu dei uma facilitada em algumas coisas, outras eu coloquei aqui. a gente vai conseguir pegar essa música, vai ser suave, tá? A cifra tá aí na descrição. Vamos lá, sem introdução, tá? Evitar cantar igual eu fiz no começo do vídeo aí, que eu posso ser tesourado. É, primeiro acorde, Lá maior. Ó, é esse dedilhado aqui, tá? Não, não tenta enfeitar muito não, ó. Tá vendo? Bem devagar, ó, de novo, Um, né? E, dois, E, três, E, quatro, E, beleza? Vai seguir essa linha, tá? Ó, grande, Lá maior, tá vendo? Ó? Aí depois vai vir, é o senhor, tá? Então aqui é um Lá Laços, né? Laços 4, tá? Então, ó, Lá maior, grande. Depois eu falo dedilhado de melhor, né? É o Senhor e muito digno de louvor. Lá maior de novo. Na cidade, laços 4 do nosso Deus, Seu Santo, Seu Santo, tá vendo aí? Então, é. Isso aqui é um Dó sustenido, né? Com sétima e nona bemol, tá? Beleza? Dá pra fazer, né? Aí fica bemol, tá? Nona bemol e nona aumentada. Aí vai depender do que você quiser. Mas dá pra fazer, ó. Grande É o Senhor E muito digno De louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte, então, seu santo, ok, monte, faz o menor, lá maior, alegria de toda a terra, si menor, dó, sustenido menor, ré, mi, 4, né? o Mi com quarta e Mi. Ok? Vamos lá. Então, ó, continuando, tá? Vamos pegar essa primeira parte agora, tá? Vamos lá. Ó. Vou só segurar o acorde. Ó. Grande, beleza? É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade. Do nosso Deus Seu santo Monte tá? Tocando para vale vai ficar Na cidade do nosso Deus, seu santo Monte, tá vendo? Então, ó, Na cidade do nosso Deus, seu santo Monte Ok, aí alegria Alegria De toda a terra Mi 4 mi. aí volta. Mesmo arranjo, tá? Lembra que a cifra está aí na descrição, ó. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo, tá? E que nos ajuda contra o Assim, beleza? Faço sustenido menor aqui, ó. Por isso, diante dele, nos prostramos: Si menor, Dó sustenido menor, Ré, Mi sus 4, Mi tá? E aí, o que, que você vai fazer agora? Você vai se inscrever no canal, vai deixar seu like e vai comentar de onde você tá assistindo esse vídeo, ok? Porque é importante. Comentar aí, coloca aí de onde você tá assistindo Tem um monte de gente que viu eu tocando essa música ontem E o camarada deitado do meu lado aqui, né é, Fazendo o maior show aqui, se esfregando no tapete aqui Pior que eu tava tocando, não vi Tá, ele dançando aqui, o meu cachorrinho aqui, o Zuki, né Dançando aqui, se contorcendo todo E depois, na hora que eu fui assistir o vídeo O cachorro tava no vídeo Eu falei, agora já gravei, já ficou, né depois você assiste aí que vocês vão ver. O vídeo anterior a esse, tá? Então não esquece, tá? De deixar o seu like, de comentar aí, ok? E vamos lá que depois eu quero passar uns negócios aqui. Aí vai vir, ó. Queremos, Lá maior, né? O teu nome. Engrandecer. Dó sustenido menor. E agradecer-te. Ré. Por tua... Aí essa parte tem um tempo aqui. Daqui a pouco eu passo, ó. E agradecer-te por tua obra... E errei os tempos, vamos de novo <risos> Queremos o teu nome engrandecer Tá, então Lá, Dó sustenido menor E agradecer-te Agora sim, depois eu agradecer-te entre o Dó sustenido menor Por tua obra, Si menor, em nossa vida Mi com quarta, Mi Lá, confiamos em teu infinito amor Dó sustenido menor Agora vem Ré, pois só tu és o Deus eterno, tá? pois só tu és o Deus eterno, esse tempo aqui, depois eu vou tocar, sobre, Si menor, toda a terra, Mi, com quarta, né? Mi, e Céus, tá? Então, eu vou só tocar aqui, cantarolando aqui, para você pegar os tempos, ó. Tararara, tararara, só segurando acorde: corda. para, para, para, para, para, para, para, Deus eterno Sobre toda para, para, para, Ok? Aí o mi com quarto. quarto é, e aí você volta ou pro começo ou vai pro Queremos o Teu Nome Engrandecer. Então agora eu vou mostrar pra vocês aqui alguns detalhes que eu fiz. Eu não lembro muito bem como que eu toquei, mas vamos tentar ajudar, tá? Tem algumas coisas também da versão antiga que eu usei, que é aqui, ó. Grande, com dedilhado, tá vendo? É o Senhor e muito digno de louvor. Aí faz uma parada aqui, ó. Do dedilhado, tá? Da versão original, ó. faz, grande é o Senhor e muito digno de beleza? Na cidade, na cidade, né, lá com o quarto, cidade do nosso Deus, seu santo, bom, isso aqui é o que eu toquei no vídeo de ontem que o Zuc ficou dançando no chão, né? Então o que que eu fiz? tá? No vídeo de ontem, muita gente tá comentando pedindo para eu passar. Ó, joguei esse acorde aqui, tá? Então dó sustenido, né? Com sétima e nona bemol. Sol com sétima e décima terceira. E caí no Fá sustenido, tá? É uma parada um pouco mais avançada. Mas vai ficar show se você conseguir fazer, ó. É o Senhor Aí vem primeiro né? seu nosso domínio, na cidade do nosso Deus Seu Santo Seu Santo Monte Aí tem esse outro detalhe aqui Vamos lá Tão grande É o Senhor Digno de louvor Aí faz na cidade do nosso Deus, seu Santo Monte. Ok? Daqui pra frente é tudo coisa normal. Alegria de toda a terra. Aí eu fiz um, umas paradas que são leaks. Aí o que, que eu vou falar pra vocês? Duas situações, tá? Pra trabalhar o dedilhado de forma mais dinâmica. Eu aconselho você a comprar o curso Teclado expresso Por quê? Porque eu vou trabalhar mais essas paradas aqui mesmo, Tá de nota de passagem. Aquelas escalas que eu faço são links que estão lá no curso de teclado online que eu faço aqui, né? que estão lá no curso de teclado online e tem uma aula minha, uma não, mais de uma, né? Explicando é. essas ideias aqui, tá? Pelo YouTube não adianta eu ficar explicando porque eu não vou ter tempo hábil aqui pra passar isso num tutorial, entendeu? Então, assim, são duas situações. Se você quiser trabalhar o dedilhado de forma mais rápida, se tá meio ruim aí, a grana tá curta, né? Eu sei como é que tá as coisas, entra lá no teclado expresso, tá? Que o curso custa r$29 Vai resolver o teu problema por hora, ok? Agora, se você quer se aprofundar é, e quer ter suporte, falar comigo, tudo mais, passar por avaliação, tá? Entra no curso de teclado online, ok? Que aí você vai ter suporte comigo. Ambos os cursos têm acesso vitalício. A diferença é que um tem suporte, o outro não. E um tem por volta de 4 horas de conteúdo. E o outro tem por volta de 40 horas de conteúdo, tá? Então, Fica aí a dica aí, tá? Você pode escolher, tá? Teclado expresso por volta de 4 horas de conteúdo ou curso de teclado online por volta de 40 horas de conteúdo e suporte direto comigo, tá bom? Bom, eu acho que é isso aqui, tá? Não tem muito mais o que passar a cifra, tá na descrição para você baixar, OK? E aí a gente vai postando mais coisas essa semana, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau.